Chegando aqui no hospital, o Uber deixou a gente ali na esquina. Olha como tá bonitas as árvores aqui. A gente tá aqui no São Luís do Itaim. É, porque acho que em São Luís tem vários hospitais, esse daqui é do Itaim. Hum. Vamos fazer uma caminhada, a gente tá fazendo já a caminhada. Estamos caminhando já, aproveitando já pra caminhar. Isso. Eu quero pisca-pisca na minha casa também. Eu só colocar, Quando passar, nós colocamos pra caminhar. Muito linda. Minha cirurgia é só meio dia, tive que chegar aqui com 5 horas de antecedência, então era pra mim que eu chego às 7 da manhã, porque antes eu tenho que fazer o teste do Covid, é obrigatório. Chorando aqui Meu Deus Eu ainda não tinha feito o teste desse jeito Muito ruim, gente, esse de nariz Veja, esse daqui é o quarto Que eu vou ficar Olha que coisa linda Achei muito bonito Essa aqui é a suite master, né, Tânia? Tem banheiro e tudo Tem banheiro e tudo, gente, ó Sofisticada mesmo, ó <risos> Os tá, gente? Lembrando. Mas aqui é bem, bem espaçoso, bem confortável. Esse hospital é bem bonito. Tem uma geladeirinha aqui, ó, porém tá vazia, né? Não podemos, não, eu não posso, no caso, comer nada. Aqui você controla o ar-condicionado. 24 horas, uma diária apenas. Né, Taninha? E você vai dormir nesse sofazinho aí hoje. Não, não, vou aqui do lado. Você dorme comigo na caminha? Dá pra caber nós aqui, hein? Até esqueci de comentar com vocês, eu tive que tirar sim as unhas e as tranças Doeu tanto no meu coração ter que tirar essas tranças Porém, é um procedimento que assim, mistura é elétrico, então ele pode queimar, entendeu? Não pode estar com nada no cabelo, nada de elástico, nada de nylon Que não seja cabelo, tem que ser o seu cabelo mesmo Então eu tive que tirar as tranças, fazer com o meu cabelo mesmo e tive que tirar todas as minhas fibras também, ficar sem unha, despida. Mas assim que eu acabar, a semana que vem já vou botar de volta. Você vê é o um master, né, senhor Breno? O que tá aqui também? Tudo, Tudo bem? bem? Eles estavam Dr. Rômulo e Dr. Breno. Gente, eles estavam aqui fazendo as marcações. E agora vai, hein, doutor? Opa! É isso, vida. Eu desejo de boa sorte. Só daqui, do, só daqui 8 horas eu tô de volta, sim. É uma cirurgia que requer 8 horas, porque tem um laser pra flacidez que vai ser feito. E eu tenho mais laser pra fazer do que tirar a gordura em si, porque eu não tenho tanta gordura pra tirar. Então, vai ser mais pra flacidez, porque a minha barriguinha, ela tem, ela tem muita flacidez, por conta de eu ter perdido mais de 20 quilos e tudo. Então, eles vão usar bastante o laser para poder regenerar essa pele e eu ficar mais firminha. Então, bora lá. Tô ansiosa. Você que vai me carregar. Ai, gente, uma motorista acabou de chegar. Ai, misericórdia. Eu tô nervosa. É eu tô Calma. Esquisando. Relaxa. Que vai dar tudo certo. Já deu, né? Já deu. Agora sim, pode ir, ó. De touquinha... <risos> É, isso. agora tá bonitinho. Não, nem <risos> Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau. Foi. Cheguei, cheguei na cansada toda. Gente, você tá animado. Eu, tô, eu dormi muito, tá bom, né? Que boa. Eu tô com frio. Começou amanhã. Dá dando uns dando, dando calafrios, uhum. então, O que, que é isso, doutor? Ô, oh, oh, enfermeira. O que significa isso? Isso aí. É. é. Ah. É só pra puxar de um lado pro outro. Já pensei que era é uma plaquinha térmica. É. é. <risos> Bonita! Toda natural! Bonita pra caramba, olha o rosto! Agora <risos> tá, toda natural! Ó, eu tô assim com o celular tremendo, ó, por conta da anestesia. Vou almoçar, ah, jantar, outra coisa. Não estou sentindo dor nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Acredito que seja por conta da anestesia, né, que depois eu vá sentir, com certeza. Porque eu já tenho uma lipo e eu sei como que é a dor do pós da lipo, uma dor bem muscular, né? Aquela dor de que parece que você treinou, treinou, treinou, treinou durante 24 horas seguidas e depois fica com dor muscular. Mas vamos ver como que vai ser da lipo -Lad, né? Eu acredito que seja um pouquinho mais, como é um método um pouquinho mais agressivo, pelo fato dele fazer o contorno do corpo, né? A minha cirurgia durou 10 horas, tá? Eu entrei pro centro cirúrgico, comecei a cirurgia, eles me sedaram. Uma hora da tarde, um e um, dois. E acabou às 11 da noite, às 23 horas. Então, assim, eu acredito que com certeza vai sentir dor. Porque as, a minha outra lipo durou duas horas de lipo. É muita diferença, né? Mas eu vou mostrando tudo pra vocês, agora eu vou comer minha sopinha. Queria uma feijoada, gente. Que que é isso? <risos> mas tudo bem. Ó, oh, tô tremendo, mas tudo bem. Agora são exatamente 10 para as 4 da manhã. Tô dando trabalho, Taninha? Não. Eu não consigo dormir. Eu pedi para dar um remédio. Eu pedi não, né? O médico, porque o médico viu que eu estava acordado, o cirurgião. Falou, vai dormir, lá isso. Eu falei, eu não consigo dormir das 1 da tarde até meia-noite, quase. Aí eles vieram dar um remedinho para mim dormir, porque senão eu não vou conseguir descansar. Aí, na madrugada, dá aquela fome, né? Vidas, estou de alta, graças a Deus. Né, dona Tânia? Uhul. Agora são meio-dia aí, e... 1h27? Agora é 1h27, tô recebendo alta agora. Tô indo pra casa aí com os meus filhos aqui, ó. Aqui, ó, os meus filhos. Quem tem aflição não assiste. Oh. Quatro drenos, tá querida? Dois na frente Dois, dois na perseguida E dois no, no cooks. <risos> e, dois, e, e, dois, e dois no cox, gente Ai, eu tô, eu tô feliz Tô bem, assim é, Contente com o meu pós Como tá sendo o meu pós Porque eu não tô sentindo muita dor Não tô sentindo muita dor, não Não estou sentindo dor Na verdade, só tenho desconforto na hora de mexer na hora de levantar pra fazer xixi, aí eu sinto na hora de mexer mesmo, sabe? Que é aquela dor muscular, parece que você treinou muito, sabe? Tipo isso. Já vi o meu resultado e, cara, tô muito feliz com o resultado, muito feliz mesmo. Vou mostrar pra vocês, tá? E eu espero que vocês gostem também do meu resultado, porque eu fiquei muito feliz, porque eu pedi pro doutor não me marcar muito. Essa cirurgia não foi pra mim ficar com o abdômen de quem treina anos. Eu não queria isso. Só pedi pra ele dar uma marcadinha mesmo nas laterais. E deixar minha, a minha barriga uniforme, por conta daquelas ondulações que tinha, que eu falei pra vocês, que me incomodava muito. Então, foi isso que ele fez. Exatamente isso que ele fez. Ficou muito natural, muito. Quem, quem não conhecia a minha barriga antes, talvez nem, nem vai perceber quando eu entrar no meu Instagram e ver minha barriga. Porque ela não ficou uma barriga artificial, né, Taninha? Ele fez uma coisa bem natural Eu tenho certeza que vocês vão gostar Estão preparados? Vou colocar aí, hein? E aí, vidas? Gostaram do resultado? Ah, eu espero que vocês tenham gostado Porque eu amei muito, gente Hoje é quarta-feira eu operei na segunda-feira, tá? Minha cirurgia foi da meio-dia às 11 da noite. E ontem, meio-dia e meia, eu tive alta. E hoje eu já tô indo fazer a drenagem lá na Nani Mota. É, respondendo perguntas. isso quem foi seu cirurgião? Doutor Breno, como que eu faço pra conseguir marcar consulta com esse cirurgião. É só marcar consulta com o JK Estética Avançada, tá? Eu vou deixar aqui o arroba do JK. Só vocês entrarem lá no Instagram. Lá tem vários antes e depois. Vocês falam que foi por indicação minha. Caso vocês tiverem gostado do meu resultado, fala que vocês querem fazer a cirurgia com o Dr. Breno. Tem vários cirurgiões, tá? A JK trabalha com mais de oito cirurgiões especializados em lipolade, tá? Mas o meu foi o meu queridinho, o Dr. Breno. Então se você gostou do meu resultado que eu achei um resultado super natural porque eu pedi para ele fazer uma coisa mais natural né Taninha? acorda eu tá <risos> ali atrás assim ó eu, eu pedi para ele fazer uma uma marcação mais natural eu não queria que ficasse com aquele aspecto de gominho, não queria, porém, também tem essa opção, tá? Você pode fazer a lá de bem marcada, a mais marcada, a média e a que é mais natural. A minha eu pedi pra ele fazer bem mais natural, porque foi opção minha, tá? É só vocês entrarem em contato com a JK Estética Avançada. Eu vou deixar aqui marcadinho pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou continuar postando vídeos sobre a cirurgia. <risos> Vou continuar postando o vídeo sobre a cirurgia Vou mostrar o pós Vou fazer uma enquete também no meu Instagram Respondendo perguntas, tá? É, eu vou selecionar perguntas como valor Quanto que eu gastei com os valores da cirurgia Quanto que eu gastei com exames Cinta, drenagem Tudo isso, remédios, né? Que a gente gastou quanto ontem, Tania? Com remédio? Só com remédios foi, foi seis, Quase 700 reais só de remédio Próximo vídeo eu vou corresponder sobre riscos, é, gastos, tudo que vocês quiserem saber, vocês podem deixar aqui nos comentários aqui embaixo, eu vou selecionar umas perguntas da enquete do Instagram, mas também vou pegar algumas perguntinhas aqui dos comentários, então vocês podem comentar aqui, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal também, um beijo e até o próximo vídeo!